Boa noite a todos, meu nome é Catarina e essa é mais uma preleção online da Casa Espírita Irmãos de Assis. Antes de iniciarmos a nossa preleção da noite, vamos nos conectar com a espiritualidade que se encontra aqui presente, em minha casa e na sua casa. Vamos nos conectar com o nosso mentor espiritual, esse nosso amigo que nos conhece desde antes do nosso nascimento, nos protegendo, nos intuindo, nos amparando. E ele nos convida a nos distanciarmos dos nossos problemas, deixarmos nossos medos, nossos anseios lá fora, longe de nós, para que pudéssemos nesse instante nos conectarmos com o que há de melhor, com o que há de mais bonito que existe dentro de nós. Nossos sentimentos de paz, de amorosidade, de entendimento de busca pela evolução, e assim, emanados nesse ideal, podemos agradecer todas as bênçãos que nos rodeiam e que muitas vezes sequer nos lembramos. Começamos pela nossa casa, esse nosso lar que nos protege dos perigos, da chuva, do frio, onde temos um leito para descansar o corpo depois de um dia de trabalho, onde temos uma mesa que nos sacia a fome, onde temos a nossa família, esses nossos irmãos que vieram junto de nós, nessa existência, para superarmos as nossas dificuldades e nos ajudar a caminhar. Agradecemos nossos amigos, tão queridos, tão importantes para nós, que nos ensinam a sermos pessoas melhores, nos dão as mãos quando necessitamos agradecemos pelo nosso trabalho que nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores, mais dignas pessoas mais servidoras fazendo o bem para as pessoas que nos rodeiam que se aproximam de nós agradecemos pela natureza que nos presenteia diariamente com as flores com as plantas com os alimentos com a nossa natureza que nos dá a água da chuva, o ar que respiramos, o sol que nos aquece. Nos dá nossos animais tão queridos, principalmente aqueles que vivem junto de nós. Dessa forma, irmanados, nesse sentimento de amor, de gratidão, encontramos nossa mãe, Maria de Nazaré. Ela nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, de luz. Nos sentimos tranquilos, amados. Ela nos leva até seu filho, nosso irmão maior. E esse nosso irmão, Jesus, que nos ensinou a misericórdia, o perdão. Ele nos leva um pouquinho mais acima e nos encontramos com o nosso Pai, nosso Criador. Esse nosso Pai tão amado, que espera a nossa perfeição, que espera o dia que nos encontraremos junto com ele. Nós que fomos criados simples e ignorantes, vamos evoluindo através dos tempos até chegar o que Deus espera de nós. E dessa forma, juntos com esses espíritos tão iluminados, com os espíritos desencarnados e encarnados,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 mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, e graças a Deus. Bom, hoje vamos falar sobre livre-arbítrio e destino. São coisas bem diferentes. Para começar, vamos entender como funciona o nosso planejamento reencarnatório. Então, estamos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual vidas após uma existência e antes de outra existência. Então estamos nesse plano espiritual, voltamos à nossa pátria espiritual e no tempo que estamos lá nos preparamos para voltar, ainda somos espíritos que necessitamos passar por experiências materiais na carne. Então descansamos de uma longa jornada na terra, resgatamos e sofremos as consequências dos atos que cometemos numa existência anterior, nos preparamos para uma nova existência, nos encontramos com amigos que já tinham ido antes de nós e que possamos nesse momento conviver novamente, num plano em que não existe a morte, existe a continuidade da vida, onde a continuidade é o um retorno à matéria. Então, nos preparamos, a partir do momento que temos lucidez, que temos entendimento da necessidade do regresso, nós vamos buscar condições de retornar. Então, vamos preparar o nosso futuro corpo. Então, nós vamos né, é, decidir as pessoas que vão conviver conosco na própria sua existência. Quem serão nossos pais? Quem serão nossos irmãos? isso para começarmos a nossa vida. Vamos, vamos programar né, o nosso corpo físico com as doenças que nós teremos, sim, porque o nosso perispírito, ele carrega as mazelas dos nossos atos passados e ferimos o nosso perispírito, prejudicamos, então... Esses danos que causamos em existências anteriores, eles terão que ser reajustados numa próxima existência. Então, o corpo que habitaremos numa próxima existência, ele terá que ser condizente com as doenças, ou própria saúde que teremos numa existência futura. Então, nessa, nesse planejamento espiritual, nós vamos buscar, juntamente com os técnicos da espiritualidade, condições de resgatarmos os nossos débitos, é, sempre tendo né, o amparo da espiritualidade e do merecimento que nós temos. Então, não viemos somente para sofrer, muito pelo contrário. Nós viemos para ter o reajuste dos nossos débitos. Então, nós vamos decidir, né, quem, não somente nós, mas essas circunstâncias, quem será a nossa família, como será o nosso corpo físico, Quais serão as condições desse nosso corpo físico? Com quem nós iremos desenvolver uma nova família? No caso de um casamento, muitos espíritos optam pelo não casamento, por outras é, tarefas a serem desenvolvidas, a serem realizadas, que muitas vezes não necessita de um companheiro, de uma companheira. Nós teremos as nossas habilidades, as nossas aptidões, estas sim são o fruto de todas as nossas existências do passado. Então, teremos habilidades nessa próxima existência, sim, teremos. Teremos aptidões, teremos facilidades, teremos dificuldades. E boa parte disso, desse, dessa programação, nós conseguimos ter a lucidez de fazer junto com os nossos técnicos, que visam somente a nossa evolução espiritual. Isso seria, vamos dizer assim, um destino, pois será meu destino reencarnar naquela família, será meu destino me casar com determinada pessoa, até um certo ponto. Pois o livre-arbítrio toma conta de tudo mais que pudermos ter. Inclusive, né, muitas vezes dizem que de fatalismo, ou seja, de destino temos o nosso nascimento e a nossa morte que nem sempre é, determina o teor da morte. Muitas vezes, nós nem, antes do nascimento, não temos nem condição de determinar como será a nossa morte. Isso vai determinar é, o, o tipo da vida que nós vamos viver assim que reencarnarmos. Então, o livre-arbítrio, na verdade, ele toma maior, uma maior preponderância em tudo isso. Outro dia eu estava lendo um livro né, de, psicografado né, por um espírito, e ele conta uma história bem interessante de um espírito que estava participando, né, desse planejamento reencarnatório e ele tinha tanto medo de reencarnar, mas tanto medo de cometer os mesmos erros do passado, de falhar mais uma vez, que ele simplesmente falou que não ia voltar. Só que ele tinha pais esperando por ele que já tinham reencarnado, ele já tinha irmãos que estavam esperando por ele, inclusive a companheira dele que iria casar com ele nessa existência, ela já tinha até reencarnado, e ele falou, não vou, não quero reencarnar. Então isso deu um trabalhão né, para os espíritos que estavam programando para ele a futura existência. Então vejam né, que muitas vezes esses, esse espírito, antes mesmo de nascer, de reencarnar, ele pode optar por não vir. Vemos muitos casos, histórias em relação ao aborto e muitas outras coisas, são relacionadas muitas vezes à opção do espírito em não vir nesse momento, em vir num futuro próximo. Neste caso, esse espírito estava relutante em reencarnar e a gente até imaginava o que ia acontecer com essa companheira que não ia encontrar a pessoa que ela estava esperando inconscientemente, é óbvio. Desses pais que não iam ter esse filho, desses irmãos que não iam ter esse irmão. Depois de longas conversas e de argumentos, conseguiram convencê-lo. E aí ele reencarnou. E aí não sabemos, né? Pode ser qualquer um de nós, essa história pode ser qualquer um dos nossos amigos, dos nossos familiares, porque isso pode acontecer. Bom, esse espírito renasce. E ele renasce numa família que traz para ele as condições que ele precisa para a sua evolução. Existem espíritos que vieram para ter uma família problemática? Sim. Existem espíritos que vieram para ter uma família que teria recursos materiais bem limitados, que passaria pela pobreza, pela falta de recursos? Sim. Existem espíritos que viriam para ter uma família Completamente desajustada? Sim. Se tudo isso fizer parte da, do processo evolutivo desse espírito, é o que ele teria. Não é o que necessitamos né? somente, é aquilo que precisamos para a nossa evolução. Necessitamos ter amparo, ter proteção, ter recursos mínimos necessários? Sim. Mas às vezes nosso espírito precisa de outras provas. E essas provas, às vezes, estão na carência. Bom, nós reencarnamos e estamos esquecidos daquilo que nós prometemos. Então, o véu do esquecimento nos protege. Nos protege dos nossos inimigos anteriores. Nos protege da verdade que nos assustaria. Pois se soubéssemos que ferimos a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho... Qual seria a nossa reação perante essas pessoas? Então, esse esquecimento nos protege. E nos traz uma certa dificuldade, porque a partir do momento que eu não sei qual é a minha tarefa, a minha missão, o meu trabalho, as minhas escolhas, como eu vou decidir? Por isso, a espiritualidade é tão sábia, a providência divina é tão misericordiosa que ela manda os nossos mentores espirituais. Manda anjos tutelares, encarnados e desencarnados, que vêm para nos lembrar do que nós temos que fazer. Muitas vezes não ouvimos, não vimos, não sentimos esses sinais. Somente estando conectados com esses espíritos tão queridos, tão amados, é que conseguimos tomar as decisões corretas na nossa vida. Então não viemos sozinho. Essa dificuldade em termos de... Saber o que vamos escolher, o que vamos fazer, que rumo vamos tomar na nossa vida, ela é atenuada por termos junto de nós espíritos, como eu disse, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam a fazer as melhores escolhas. Que possamos sempre, é claro, estarmos conectados a esses ensinamentos. Bom, reencarnamos, temos o esquecimento, porém temos... Aqueles que vão nos lembrar do que temos que fazer e vamos vivendo uma vida. E tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida, ela vai dando subsídio para podermos fazer escolhas. Muitas vezes a vida nos leva e sem termos condições de optar. Se nós vamos tomar um rumo ou outro, a vida define por nós. Isso, muitas vezes, é o que estava determinado lá na programação. Mas não é a maioria das coisas que nós fazemos. A maioria do que acontece na nossa vida vem das nossas próprias escolhas. Então, quando somos novos, quando somos crianças, temos poucas opções de escolher. Então, somos conduzidos pelo bem, pelo mal. Se estivermos conectados, se tivermos merecimento, muito mais pelo bem. A partir do momento que vamos adquirindo a idade da razão, que vamos adquirindo a condição de escolher, nós vamos fazendo a nossa existência. Então, muitas vezes, tudo aquilo que nós programamos com tanta dificuldade, com tanto medo de falhar, simplesmente não acontece. Porque mudamos o nosso rumo por fraqueza, por falta de vontade de lutar. Vemos muito, muitos casos de espíritos que se suicidaram em diversas existências pretéritas, E esse espírito promete mais uma vez, eu não vou me suicidar, eu vou vencer esse arrastamento que eu tenho. E ele pede encarecidamente ao seu mentor, aqueles que virão junto dele... Por favor, não me deixem fracassar, não me deixem falhar. E esses espíritos, eles estão imbuídos nesse propósito. Vamos ajudá-lo a vencer mais essa existência. Aí esse espírito reencarna, ele simplesmente não ouve, simplesmente não dá atenção a tudo aquilo que é dito para ele, de forma direta, de forma indireta, de todas as formas. Começa a pensar no suicídio, é um exemplo, poderia ter inúmeras outras possibilidades de, de formas de mostrar esse caso para todos nós. E aí a espiritualidade que já não sabe mais o que fazer, coloca um impedimento para que essa pessoa não mais se suicide. Temos o caso de Chico Xavier, eu sempre falo esse caso porque é muito emblemático. Tinha, eu vou tentar falar, não lembro toda a história, mas é mais ou menos assim. É, tinha uma, uma senhora com um filho que ele tinha diversas deficiências físicas, e ele era uma criança toda, né, com alguns problemas, e um dia essa mãe chega para o Chico e fala assim, Chico, me ajuda, meu filho já tem todas essas dificuldades físicas, e agora tem, eu fui no médico e descobri que ele é, não vai mais, sei lá, não vai conseguir mais andar, alguma coisa assim. E aí Emmanuel sopra no ouvido do Chico, avisa essa mãezinha que esta criança que está junto dela, nessas situações tão difíceis, ela foi um suicida em diversas existências, e novamente isso está passando pela cabeça desse espírito. E ele pretende se suicidar. Então, a espiritualidade está, conseguindo, está, está colocando uma falta de mobilidade nessa criança para que ele não consiga se jogar de um precipício qualquer, que era o caso lá, que era a forma dele se suicidar. A história é mais ou menos essa. Mas é para mostrar que muitas vezes na nossa existência existem breques, existem travas que a gente não entende. Esses breaks, essas pausas, essas situações que nos impossibilitam a continuidade de algo que nós queremos fazer, elas são na verdade uma benção, pois nos impede de cair novamente naquele erro. Nós não nos lembramos desse erro, mas nos sentimos arrastados a praticar esse erro. Isso acontece com os suicidas. Isso acontece com os assassinos, isso acontece com os traidores, isso acontece com os maledicentes, isso acontece com todo tipo de é, desvio de moral, com desvio de caráter, com falhas, vícios, defeitos. Então, muitas vezes, nós viemos com problemas... Físicos, mentais, emocionais e tudo mais, problemas relacionados à família, ao trabalho, porque esses são os impedimentos que nós temos de cair no erro mais uma vez. Então, tudo é bênção. Então, temos que agradecer constantemente tudo aquilo que nos é dado, pois não sabemos o que tem por trás de tudo isso. Mas muitas vezes, driblamos esse tipo de dificuldade com. Continuamos a errar. Então, existe um impedimento para aquele que é um assassino. Ele recebe uma mãe que ensina ele a amar, a respeitar, que ensina ele a valorizar a vida. Ele recebe professores, ele recebe amigos. Ele recebe condições de ter uma jornada diferente da que ele teve na outra vez. Mas muitas vezes essa vontade de errar, porque ele ainda está pensando no erro, está pensando na maldade, ele dribla todos esses sinais, esses aconselhamentos e pratica o erro. E a partir do momento que nos distanciamos daqueles que nos amam, sejam encarnados e desencarnados, principalmente o nosso mentor espiritual, muitas vezes eles se afastam. E aí nos sentimos cada vez mais entregues ao nosso próprio defeito moral. Então, a gente precisa estar sempre atento. Orar e vigiar é aquilo que determina a condição vitoriosa da nossa existência. Se estivermos sempre conectados com esse nosso mentor espiritual, a tendência ao erro é muito pequena. Eu sempre digo né, para o pessoal que faz a escola com a gente aí na casa, que a gente precisa, quando tem algum problema na vida e precisa tomar alguma decisão, não vamos tomar ela no momento da pressa, da angústia, do desespero. Vamos pedir ao nosso mentor espiritual que ele nos avise, que ele nos dê sinais daquilo que é o melhor para nós. A gente não sabe o que é. Nós julgamos muitas vezes aquilo que erroneamente seja o melhor para nós. Nós não estamos sabendo o que tem por trás de tudo isso. Quais são as lições que precisamos adquirir? Estamos somente voltados para a vida material. Esquecemos que existe a espiritualidade. Esquecemos que somos seres imortais. Que somos seres que atravessamos existências e existências. Em busca da perfeição. Uma hora a gente vai ter que encontrar essa perfeição. E é o livre-arbítrio que vai determinar. Onde vamos chegar? O destino não existe. O destino, eu poderia dizer, é aquela programação espiritual que nós tivemos antes. Depois que viemos para cá, podemos mudar tudo. Quanto mais distantes estivermos da luz, pior vai ser a nossa existência. E eu sempre acho que a gente precisa, na verdade, de sair dessa existência melhor do que quando entrou. Será que eu estou melhor? Será que eu adquiri conhecimentos nessa existência que me fizeram tomar as decisões mais acertadas? E pelo teor das provas que nós passamos, das expiações que nós passamos nessa vida, nós conseguimos adivinhar que fizemos numa vida anterior. Por meio da dificuldade dessa vida que aprendemos o que nós não demos valor na vida anterior, na existência anterior. E é a luta constante, é a luta de buscarmos as melhores escolhas, sempre vindas daqueles que nos amam. Tenho certeza que os pais sempre aconselhariam, mas... Lúcidos e saudáveis, sempre aconselhariam os filhos ao melhor caminho a ser escolhido. Nós temos amigos que se preocupam conosco. Temos o nosso mentor espiritual, que está ali do nosso lado, só esperando a gente pedir. Por favor, me mostre o caminho. Aí a gente pede antes de dormir, naquele momento que a gente está mais desesperado. E aí a gente sonha com uma resposta. A gente acorda mais confiante, mais feliz. Parece que o problema já está sendo resolvido. A gente lembra de uma pessoa que a gente precisa ligar, telefonar, pedir um conselho. Na verdade, nosso espírito protetor, ele nos induz as ferramentas. Ele vai falar assim, leia aquele livro. Lá tem uma resposta. E aí você acorda pensando, nossa, preciso ler tal livro. Ligue para tal pessoa... Ela vai te dar uma resposta. E você liga e fala, nossa, que bom que eu falei com você. E assim vai. São sinais bem simples, bem discretos muitas vezes, mas que vão transformar a nossa vida. E uma vida com bons pensamentos, com bons atos, ela vai nos transformando. Os nossos hábitos serão mais saudáveis, e esses hábitos transformarão a nossa vida. E assim talvez nós conseguiremos colocar em prática aquilo que nós programamos antes de vir para cá. E acima de tudo, teremos vencido mais uma etapa. Nós vamos conseguir tudo que nós prometemos, nós é, tivemos a intenção de alcançar. Muitas vezes, e a maioria das vezes não. Porque essa vida ela é cheia de apelos que nos fazem desviar da rota. É uma grande falha? É normal, porque ainda somos sujeitos a passar por todo tipo de dificuldade, de distração. Mas se estivermos sempre conectados, sempre emanados no bem, no amor, o entendimento, os nossos defeitos, os nossos vícios vão sendo eliminados aos poucos. Numa existência é possível eliminar tudo? Não. Aquilo que eu acho que eu já venci, pode ser que eu e que triste será. Então, é muita persistência, é muita força de vontade, é muita oração, é muita conexão com o nosso mentor espiritual. Porque se nós temos o livre arbítrio, se nós temos o poder da decisão, nós também temos a responsabilidade de assumir aquilo que nós mesmos causamos. Que nós possamos, então, enfrentar aquilo que nós fizemos para nós mesmos. E não sejamos vítimas. Porque tudo o que passamos, nós mesmos somos os responsáveis. Porque um dia, nessa existência, ou numa existência anterior... Nós somos convidados a ter o livre-arbítrio. E se escolhemos mal, é responsabilidade nossa. Então, mais uma vez, é importante que sejamos conectados. Vou repetir isso várias vezes. Porque só assim, talvez possamos entender, possamos compreender. E é tudo uma questão de persistência, de repetição. Por isso que a gente reza todo dia. Só a gente rezaria só uma vez na vida? Não. É diário. Vem um pensamento negativo? Ora. Pensou alguma coisa meio diferente daquilo que é o correto? Ora. Pensa em algo positivo, troca o pensamento no mesmo instante. E assim nós vamos vencendo os nossos arrastamentos para o mal. Que possamos conseguir, nessa existência, superar a maior parte dos nossos medos nos nossos defeitos, nos nossos vícios, e fazemos sempre as melhores escolhas. Vamos então encerrar a nossa preleção agradecendo a espiritualidade que esteve conosco nesse momento, pedir ao nosso Pai que nos dê força, nos dê vontade, nos dê coragem para enfrentar todas as nossas dificuldades íntimas. E depois de uma noite de sono tranquilo, sereno, que os nossos mentores possam soprar em nossos ouvidos o que é de melhor a ser feito. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.